Vamos continuar nosso estudo das passagens em élfico e outros idiomas toquenianos no terceiro episódio de Os Anéis de Poder? Michael Vanen and Tolkien Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Fui convidado pelos colegas do TT para trazer a todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre o trabalho dos tradutores.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 Além disso, considere utilizar nossos links afiliados abaixo na descrição do vídeo para adquirir livros de Tolkien na Amazon ou no Submarino. Hoje daremos continuidade ao que fizemos na semana passada e mergulharemos nos trechos do terceiro episódio da série do Prime Video Os Anéis de Poder, em que ouvimos ouvimos algumas menções a línguas criadas pelo Tolkien. Se ainda não assistiram, recomendo que vejam o TT Languages número 6, dedicado aos dois primeiros episódios. Além da live em que o César, Sérgio e Inês analisaram o episódio em detalhes. Os links estão na descrição deste vídeo. Vamos ao episódio. A primeira coisa que chama a atenção no episódio 3 é o seu título, Adar. Como disse Arondir, o nome desse misterioso personagem introduzido, mas não totalmente revelado, é élfico. Sendo mais específico, é uma palavra em Sindarin, o élfico cinzento. Adar significa pai. O equivalente em Quenya seria Atar. O que será que isso pode nos indicar sobre a origem desse personagem? Notem que o episódio retrata várias relações entre pais e filhos também. Fica a reflexão. Na cena que vemos Isildur e seus companheiros praticando suas habilidades náuticas, somos apresentados a alguns amigos dos filhos de Elendil. O primeiro a ser nomeado é Imrahil, o filho do instrutor que quase sofreu um acidente grave por um descuido seu. O nome está no idioma adunaico, língua de Númenor. Seu significado não é conhecido, com exceção do elemento Hil, que Karl Rosteta, em seu dicionário de Adunaico publicado em 92, no periódico Vinyar Tenguar, número 25, atribui o significado herdeiro, cognato de Hil, em Sindarin, e Hilde, em Quenya. É também um nome com que nos deparamos em O Retorno do Rei, do 22º Príncipe de Dol Amroth, que luta ao lado de Gandalf, Aragorn, Eomer e Gimli na Batalha dos Campos de Pelennor. Em seguida, vemos dois indivíduos com nomes em Quenya, o que pode indicar serem mais próximos da família de Sildur e a facção dos fiéis. Temos Valandil, amigo dos Valar, como em Elendil, amigo dos Elfos, e Ontamo, que significa pedreiro, artífice que trabalha com a pedra. De Ondo, pedra rocha, e Tamo, ferreiro, construtor. É interessante a gente notar que, muitas vezes, personagens acabam sendo mais conhecidos por sua profissão que pelos seus nomes próprios. O um exemplo famoso disso é Círdan, que significa em Sindarin, construtor de navios. Seu nome verdadeiro era Nowe, em Quenya, parente de Olwe e Elwe, ou Eluthingol, os reis dos elfos Teleri, de cada lado do mar. Para terminar esse assunto de nomes pessoais, mais duas curiosidades. O cavalo de Sildur se chama Berek. Esse nome nos sugere algumas coisas interessantes. Primeiro, nas Etimologias de Tolkien, parte do volume 5 de A História da Terra-média, aprendemos que a raiz Berek no élfico antigo tem a ideia de repentino, feroz, vivaz. Daí veio o nome de Bregalad, o ente tronco esperto, Quick Bean em inglês que conhecemos em O Senhor dos Anéis, de Bregol, repentino, vivaz, e Galad, árvore. Ele tinha esse nome por ser jovem e particularmente apressado, do ponto de vista dos entes, claro. Alguns online chegaram a sugerir uma relação com Brego, o cavalo-baio de Theodred e depois Aragorn, descendente de Sildur. Mas naquele caso, a palavra vem da língua dos Rohirrim, para a qual o Tolkien usava o anglo-saxão. E que significa simplesmente chefe, senhor, líder. Teria sido uma coincidência interessante, não é mesmo? Por último, o ferreiro cujo emblema é da guilda é furtado por Halbrand, e depois vai tomar satisfação com ele, e é acreditado como Tamar. Esse nome significa exatamente ferreiro na língua de Númenor. A palavra vem da raiz do antigo élfico Tam, construir, que vemos em algumas palavras em Quenya, como Taman, objeto feito à mão, objeto de artesanato, e Mártamo, Artífice do Mundo, um dos títulos do Vala Aule. E, se prestarem bem atenção, esse elemento também aparece no nome Ontamor, que já discutimos agora há pouco. Dando sequência ao episódio, no minuto 25 e 31, o comandante Revion se dirige ao orc que tinha acabado de cometer um ato terrível e o chama de Huna Ravan. Como antes, isto é Quenya. Runa significa amaldiçoado, maldito, e Ravan é uma fera, besta, um animal selvagem em contraposição ao um animal domesticado. Essa palavra vem de uma raiz do antigo élfico que tem a ideia de selvagem, não domesticado, que nós encontramos também em Revain, homens selvagens, e Rovanion, as terras selváticas, local a sul de Verde Mata Grande e a norte de Mordor onde atualmente estão os pés peludos na série. Notem que esse som que é escrito HR em Quenya e RH em Sindarin é bem característico e se produz fazendo um R trilado, R, ao mesmo tempo que um H aspirado, R, ou seja, R, Logo em seguida, Aronder concorda em cortar a grande árvore e, antes de dar o primeiro golpe, diz... Anin apsene que significa em quenya me perdoe. Há três partes nessa frase. A é uma partícula formadora do imperativo. Nin é a forma dativa de ni, pronome pessoal da primeira pessoa do singular, eu. O dativo denota aquilo que em português chamamos de objeto indireto de um verbo. Então, nin é a mim, me. Apsene é o auristo, ou presente, do verbo absen, perdoar. Tem origem numa raiz do elfo antigo sen, que significa liberar, deixar ir. Em Quenya forma-se um imperativo presente colocando esse tempo verbal auristo, que frequentemente termina em e, junto à partícula a. Esse verbo apsene aparece duas vezes em um texto escrito por Tolkien, que ainda é ainda pouco conhecido. Já mencionado pelo Sérgio no nosso canal Irmão O Guardião Católico, trata-se da tradução feita por ele da Oração do Pai Nosso, ou atarema que apresentamos aqui na caligrafia do próprio Tolkien. Os dois versos em questão, como a tradução literal, são Aramen Apsene U Karemar, e perdoa-nos as nossas ofensas, e Siv emme apsenet tien e Ucarer emmen, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. A esse respeito, uma observação interessante de bastidores. Essa frase não estava originalmente no roteiro do episódio, mas foi sugerida pelo próprio autor que faz Arondir, segundo ele mesmo contou em uma entrevista recente na televisão americana. Alguns instantes depois, no minuto 28 e 18, de volta a Númenor, Elendil surpreende Galadriel se dirigindo a ela em Quenya. Ele diz Lalie sanque lo ilquen Herinya. Você não é odiada por todos, minha senhora. Aquela responde, "Manistalie lie quete i Eldalambe. Você sabe falar a língua dos elfos? Vejamos em mais detalhes: Lalie sanque, lo ilquen Herinha. Lalie, Lá. Lie, lá é NÃO. E é o pronome de segunda pessoa, singular, tu ou você. LA seria VOCÊ NÃO. Sanque um adjetivo, odioso ou odiado. LO é uma preposição, POR. IL significa TODOS, TODO MUNDO. HERINHA tem HERI, SENHORA. nha pronome possessivo da primeira pessoa do singular meu ou minha herinha minha senhora a resposta é man quete e el Lambe. man é uma partícula interrogativa no entanto os especialistas têm debatido bastante que talvez teria sido melhor apenas ma em vez de man talvez que man muitas vezes tem ideia de o que ou quem Estalie. A raiz verbal istra significa saber conhecer, que nós já vimos em istari os magos, ou seja, aqueles que sabem. A essa raiz verbal se acrescentou lié, desinência da segunda pessoa do singular tu, você. Istalje, sabes, você sabe. I é o artigo definido, o a, os, as, em quênia. Eldalambe, uma combinação de elda, elfo, Ilambe, língua. Como em português essa palavra serve tanto para a parte do corpo, quanto para idioma, linguagem. Para encerrar esse vídeo, traremos as duas últimas frases em Quenya que ouvimos naquela cena quando os elfos resistem a seus captores orques. Primeiro, enquanto Arondir continha o Arg na raiz da árvore, quando o contador nos mostra 1 hora, 2 minutos e 35 segundos de episódio, ele se dirige a Revione e diz. Leria-Elie. Leria é um verbo no tempo auristo presente, normalmente usado para formar o imperativo. Tem o sentido de libertar ou livrar de amarras. Elie é um pronome pessoal enfático da segunda pessoa do singular, tu, você. A frase como um todo significa liberta-te. Nota que ele usa um pronome no singular, dirigindo-se primariamente a seu comandante Revion. No plural ficaria Elde no lugar de Elie. Por último, na minutagem 1, 3 e 34, quando Revion consegue se libertar e sai da trincheira, Arondir o vê sendo alvejado por flechas e grita Hano. Isso significa simples e dolorosamente irmão. Nessa cena que evoca a morte de Boromir no final de A Sociedade do Anel, eu e muitos com certeza nos emocionamos. Esses são, então, os principais trechos de passagens que podemos analisar até o momento. Existem algumas coisas que ainda estão nebulosas, como textos escritos no alfabeto Númenoriano criado para a série, que ainda estamos trabalhando para decifrar. Quem sabe no futuro próximo possamos trazer ainda mais outros insights adicionais sobre esse episódio? Não se esqueçam de voltar aqui na semana que vem para a análise linguística do quarto episódio A Grande Onda.